todos muito bem-vindos de volta depois desse mês de férias que a gente teve. Eu já tava morrendo de saudade de vocês e doida pra voltar ativa aqui no YouTube. Por isso hoje eu trouxe pra vocês mais um daqueles super combos mega especiais do canal com todos os clipes lésbicos que eu já falei aqui no Censuradas. Ou videoclipes que de alguma forma estejam relacionados com a comunidade LGBT. São quase 100 opções pra vocês assistirem. E aí, o tema de hoje merece ou não merece seu like? Então já pode apertar o botão que tem a mãozinha e pegar o seu bloquinho de notas, porque hoje tem muita dica pra você anotar viu? Bom, eu vou começar com um resumão de todos os clipes brasileiros que eu já falei por aqui e depois eu vou partir pros internacionais, ok? Mas eu já vou adiantando que caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esses clipes, seja história, seja é, curiosidades ou até mesmo onde assisti-los, é só clicar no link que eu deixei na descrição, porque lá vão ter todos os detalhes, tá bom? Afinal, no vídeo de hoje eu só vou falar o nome do artista e da música, tá? Agora vamos lá, eu já vou chegar com quatro clipes da Ana Carolina. Libido, Com Vista Para Mar, Não Tem No Mapa e Problema. Agora vamos passar para Ana Gabriela, com a música Sabe. Temos também Camila Garofalo, com Camarim, Dani Velocetti, com A Rainha e o Leão, Dai, com Clichê e Tanto Faz, Electra, com Se Pensar, Joana Castanheira, com Quando o Amor Acontece. Banda Polo, com Hoje Eu Acordei. E Ty Galega, com Vida Simples. Eu sei que ainda tem muitos clipes nacionais legais pra entrarem nessa lista, então se vocês tiverem alguma sugestão é só deixar aqui nos comentários que eu vou anotar pra ficar trazendo mais pra vocês, tá bom? Mas agora chegou a hora de partir para O Estrangeiro. E eu vou começar com a música Canção Para Ti, da banda adios Paris. Agora vamos para a diva da Ador Delano, com a música Jump the Gun. Temos também Ari Steve com o mashup cover, Her Lover. Alok e Matteo Coz, com Big Jet Plane. Anda, com Touch. Andrés Badley com Live and Learn. Bats com Jenny. Blink, com I Miss You. Borges, com Invincible. Car Astor com potions Cardi B com press Cheat Codes Little Mix com Only You Child Actor com Against the Night Complicated Universal Khan com I Can Hardly Wait Disclosure com Latch Echo Smith com a versão Tumblr de Tell Her You Love Her Electra com I Don't Do Boys Fletcher com Wasted Youth Gia com Only a Girl Girls in Red com a música Girls Gracie e Anita com a música Jacuzzi Agora a melhor parte de todas A maravilhosa da Haley Kyoko com as músicas Curious, Feelings, Girls Like Girls, I Wish, Sleepover e What I Need Halsey com Ghost Holly Cole com as músicas I'm Not Calling Let yourself down. Please don't love someone e unholy. Hon com Warm on a Cold Night. Human life com whatever we are. Jen Foster com She Jolene say, com We Are All Different Yet The Same. Jonas Blue com Dance Video Fast Car Kira Graves com as paródias Break Up With Your Boyfriend I'm Bored e Wish You Were Gay Kiana Key com You Are Real, Kesha com I Need a Woman to Love, Kashmir com Memories, Love Robot com Fire Escape". Luna Blake com Horizon, Madison Violet com Tell Me, Matilda com as músicas Apologize, Naked e You, Metro Station com She Likes Girls. Nomads, com Addicted to Love, Osmo, com Higher, Pink, com Sober, Rihanna, com Te Amo, Rita Ora, com Girls, Rooms, com Stars Beyond, Seastar, com One More Day, Taylor Swift, com You Need to Calm Down. Também tem o dance video, Tango for Two Women. The Heart and the Heart com Another Story, The Neighborhood com A Little Death, The Veronicas com On Your Side, Zolita com Holy, Tovlo com Habits Stay High e a Tavlo, também com o álbum completo Ladywood, Wood, porque esse é um projeto musical bem diferente dela. Ela resolveu fazer vários curta metragens que são aqueles filmes bem pequenininhos de pouco tempo que contam a história, né? Eles colocados juntos contam a história inteira do álbum através das músicas. Então ficou bem legal. Na época que eu falei dele aqui no canal, ainda não tinham saído todos os curtas, mas agora já estão todos disponíveis para vocês assistirem. Bom, esses foram os quase 100 videoclipes que eu mostrei pra vocês durante todos os anos de Censuradas. Então, se você não me acompanha desde o início, foi uma ótima forma de se atualizar, né? Mas vê se não vai perder mais nenhum vídeo, hein? Afinal, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Não tem desculpa. Porque o canal está de volta com toda a força, cheio de novidades e com vários vídeos semanais. Que tal... Antes de ir embora, me segue no Instagram que está aqui na tela, tá bom? Um beijo e até logo!